Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim aqui falar com vocês sobre o que é a baixa visão. Vocês conhecem? A baixa visão era denominada como uma visão subnormal. É a perda da visão, que ela não pode ser corrigida com óculos convencionais, leite de contato. Medicação ou até mesmo a cirurgia. Mas hoje, aqui dentro do IFPE, nós temos um núcleo de apoio, que é o um NAP, que é Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência. O que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa com baixa visão? Nesse processo de ensino-aprendizagem, podemos então, junto aos docentes, ampliar ampliar os textos, ampliar provas e até mesmo perguntar o que, é que ela precisa. Então, o NAP, ele vem dar suporte à pessoa com deficiência.